O problema do inverno não é a temperatura o frio, a gente mal sente, mas é a falta de luz. Bom dia. São quase 8 da manhã e é agora que está começando a amanhecer. Olha só, vocês a gente está combinando! Dois casaquinhos azul! Eu tinha decidido que eu ia acordar cedo, pegar a Suzy e fazer uma boa. Caminhada, né? Mas vocês viram, é inverno, a dificuldade é essa, demora muito para amanhecer e o frio exige toda uma preparação especial. Até a Suzy tem um casaquinho Michelin dela aí, eu que chamo de casaco Michelin, que eu acho que fica parecendo aquele Michelin da, da propaganda. Agora amanheceu, então dia. <risos> Fim, né? Blah. Dia bosta, mas eu vou levar a Suzy num. Campo que faz tempo que eu não vou. Eu e a Thayla, a gente vai mudar de casa, a gente vai mudar provavelmente daqui uns dois, três meses. E... Eu vou sentir bastante falta dessas áreas mais rurais, assim, de... Passear no meio do mato, essas coisas. Claro que a gente vai sempre poder pegar o carro e vir, né? Mas vocês vão ver o estado que essa meliante vai voltar desse passeio. Já tava até na minha programação dar banho nela Postei na minha rede social essa semana, detalhezinhos como esse me fazem lembrar do porquê eu saí do Brasil Uma propaganda dessa, gente, ia estar tá causando o maior alvoroço no Brasil, fala que não Mas aqui você vê para tudo que é lado, não só mulher, mas homem, um homem também A gente tá chegando o dia dos namorados, né? Ninguém tá nem aí, porque não é a vida deles, né? Estou escutando os barulhos de pássaro. Vai passar aqui. Vai, Susa. Vai que tá com lama, vai com lama mesmo. O problema do inverno, gente, não é a temperatura, o frio a gente mal sente. Porque né, a gente usa roupa, fica em lugar aquecido e tá tudo certo. Mas é a falta de luz. Às você precisa tomar vitamina, porque você não tem a vitamina D, por exemplo, do sol. É aquela coisa de 8 da manhã você indo trabalhar tá escuro e quando você sai às 5 da tarde já escureceu. E a pior parte é que você chega em casa depois do trabalho, tá tão escuro que o seu corpo ele acha que o dia já acabou. Não tem mais nada para você fazer, é só ficar na preguiça, no sofá, e no Netflix. Eu que sofro com ansiedade, isso pode agravar o meu estado. Fora isso, em janeiro, dia 2 de janeiro, eu fui testada positiva com Covid. Tive que ficar 10 dias sem sair de casa, o que também dá uma balançada na cabeça. Trabalho tudo uma bagunça por causa do Natal ainda, e aí você não pode estar tá lá ajudando. Tava trabalhando de casa, mas tem coisa que eu preciso estar tá lá me colocou num estado de ansiedade muito, muito grande. E quando eu tenho essas crises de ansiedade, é como se eu vivesse estilo bird box, com uma venda nos olhos. As únicas coisas que eu consigo ver são as coisas negativas. Então, eu entro naquele estado de negatividade muito, muito forte e acabo carregando até outras pessoas comigo. Por exemplo, a Tayla. A Tayla, ela lá, aguenta muito das minhas reclamações. Mas quando essas crises passam, cara... E ontem eu tive um estalo, Ela, elas passam e é como se eu tiver, tirasse essas vendas dos olhos. Então agora que eu tô acordada, agora que eu tô lúcida, <risos> eu tô tentando adquirir pequenos hábitos pra melhorar a minha saúde mental e, quem sabe, não sofrer tanto com ansiedade como eu sofro. Uma das razões pelo qual eu fiquei meio sumida quando eu tô com esse nível de ansiedade é alto, eu acabo tirando algumas pressões da minha vida. E o vlog é uma, uma pressão do postar toda semana. Minha prima recomendou uma youtuber, que ela vive numa cabana na Suécia. Os vlogs dela são maravilhosos, têm me inspirado bastante. E uma coisa que ela faz, que é algo que eu vou adquirir, é... Ela não posta uma vez por semana. Ela faz um conteúdo que ela tá feliz, e aí quando tá pronta ela posta, sabe assim? Ela não tem um cronograma. Eu acho que esse formato vai ser melhor para minha cabeça. Eu acho que eu não consigo lidar com essa pressão de uma vez por semana. Sorry. Os hábitos que eu estou tentando adquirir na minha vida: ficar menos presa em dispositivos, TV. Eu gosto muito de jogar The Sims e, querendo ou não, virou uma um escape para minha vida. Então eu vivo lá dentro e não vivo aqui fora. Vou parar de jogar. Comecei ontem a fazer yoga. 30 minutinhos ali por dia e 5 minutinhos de meditação à noite, antes de ir para cama. tá me alimentar de forma mais saudável, se eu vou ficar fora de dispositivos, talvez, quem sabe, começar a cozinhar. Sempre odiei cozinhar, mas talvez seja por isso, porque eu queria estar tá fazendo outra coisa... Eu preciso aprender a viver o momento, a estar presente, sabe? Eu tô sempre, assim, pensando o que eu vou fazer em seguida. Eu tenho que terminar logo as coisas, porque eu quero fazer tal coisa em seguida. Isso tá me deixando muito, muito doente, gente. Sério. Então é isso. Ah! Oh. gosto da noite, eu amo o cheiro da manhã, amo, parece que o ar fica mais pesado, assim. Estão vendo os patinhos? Hum, gostou da passeia? Então, gente, até que ela não se sujou muito, mas tá fedidinha, ela então, vai tomar um baninho Vamos tomar um banhinho. Oh! O dia dos namorados aqui é dia 14 de fevereiro E eu tô procurando aqui no Airbnb um, Algum tipo de cabana, alguma coisa romântica, assim, pra agendar, pra reservar com a Thayla, né? Levar a para pra um final de semana romântico Eu achei, gente, uma cabaninha bem simples Aparentemente não tem nem energia elétrica uh, Numa fazenda e aí, separado, fica uma cozinha e um banheiro com chuveiro, essas coisas. Mas fica assim num lugar muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a cabaninha. Mas olha a vista, gente. Fica no Peak District. E tem muitas trilhas pra fazer, etc e tal. Tem um burner, tá vendo? Na cabana. E aí também fica dentro de uma fazenda. Ou seja, ovelhinhas, vaquinhas, acordar com esse tipo de som. Não fica muito longe de Manchester, não. A parte de Buxton, que a gente já mostrou aqui também.